Olá desbravadores, eu sou Luciano Souza, desbravador caiçara e hoje eu vou levar vocês para conhecer um pouco aqui da região da West Georgia em Downtown Vancouver Esse aqui é o Pacific Center é um shopping que tem aqui em Downtown ele foi recentemente expandido para abrigar também a Nordstrom que é uma loja bem grande que abriu aqui Essa região aqui da West Georgia, ela é bem importante porque ela abriga diversos serviços, lojas Então você consegue encontrar aqui bancos como o TD, o BMO que é o Bank of Montreal Você consegue encontrar também o Capital Coast, você consegue encontrar o Scotiabank e também a Scotiabank Tower Uh, você também consegue encontrar algumas coisas como a Galeria de Arte de Vancouver, que é a Vancouver Art Gallery. Você consegue encontrar também a Queen o Queen Elizabeth Theatre, que é o teatro daqui. Que tem bastante coisas interessantes, além de ter o balé. Aqui nós temos o cruzamento da Georgia com a Granville. É bastante movimentado. Eu diria que é uma das esquinas mais movimentadas Daqui de downtown Aqui tem a Luno Drugs que É uma Bastante conhecido aqui Essa aqui é a Escolha Bank Tower Não dá pra ver, mas tem esse S Em cima dela E aqui é o banco Scotiabank Esse aqui é o Bank of Montreal Aqui nós temos a sede da CBC, que é rádio e televisão daqui do Canadá. É uma das principais, não sei se dá pra comparar com a Globo, talvez. Um carro destruído ali no fundo, parece que estão filmando alguma cena aqui. Pelo jeito é de terror, olha a caracterização ali dos caras. Bem, eu dei uma pesquisada na internet, parece que estão filmando o Van Helsing, que vai estrear em setembro, as cenas, elas estão sendo feitas na parte de dentro ali daquela porta, não sei se é uma cena de elevador, do que que é, mas tem uma câmera do lado de fora gravando o que tá acontecendo do lado de dentro. para variar, a Vancouver tá sendo retratada como Seattle, e por hoje é só. Curtem, compartilhem, comentem esse vídeo, divulguem para os seus amigos, se inscrevam no canal e até a próxima!